Então temos aqui quatro resultados, como é habitual. E aqui, como podem ver lá à direita, ele vai gerando aqui um histórico, portanto, ele vai empilhando aqui tudo, todos os comandos que vão dando, ele vai empilhando aqui. Se formos aos três pontinhos de cada uma das imagens, podemos abrir um novo separador para trabalhar só nesta imagem, podemos editar esta imagem, já vou mostrar o que é que podemos fazer para editar. Podemos gerar variações desta imagem ou simplesmente descarregar esta imagem se ficaram satisfeitos. Então vou aos três pontinhos e vou fazer Edit Image. Eu vou fazer nesta, vou fazer desaparecer aquele cor de rosa que está ali, vou aqui edit image, então agora aqui embaixo temos um, uma borracha para apagar Razer. aqui poderia também fazer a de uma imagem para ele fazer um mix com esta de uma imagem minha, não é? De um logo o que eu quisesse para fazer mix com esta, mas aqui a borracha o que é que faz? Faz com que desapareça o elemento que ele adicionou aqui se por uma razão querem sem relógio ou sem... Sem este quadro cor-de-rosa, apago, e ele vai regenerar a, imagem, regenerar a imagem, na verdade, sem esse elemento.